Fecha aí, Zé. E? Porta. Fecha as portas. Raidar nós não. Vai raidar só da base. Vai dar uma porta aí já era. Tô, tô com 3, 6, 9, 11 rocket, 2 pack e, e 30 de barra explosiva. Ah, e, a e as 4 C4 e a roqueteira. Não aparece roqueteira, por exemplo. E, mais, retor, e mais 100 balas explosiva. Ó, peguei Me... aqui, ó. Aqui, ó. Daqui 15 minutos vai. vai 2, de 4, reparte 6-2 aí, reparte 6-2 aí. São 8 rockets. 9-10, vai sobrar 11 Aí depois o resto vai ter, ter que ser entre C4 e bala explosiva. Tem uma C4, é isso? Vai subir, eu... Tem 4C4. Não, sobe, vai ter que subir vai Está ser ter que dali... de novo? Vai ser, vai ter que ser dali de cima. tem jeito. Tem que ser daqui. Vai vir Tem que ser daqui, ó. Estourar aqui, ó. Para bem aqui, pega as duas. Ó, já tá com daqui de... não, já tá com daqui aqui, ó. E essas duas de baixo aqui, ó. Acho que é. hum, não deu, não deu dano. Vá lá Vá lá Vá lá Você quer melhor pra cima? Vou subir lá pra cima do roof Entra aí subir no roof? Já foi melhor É está funcionando, né? Agora eu não sei se eu raio por fundação ou eu vou por porta. Cadê? Ele tá com 700, se eu furar aqui, eu acho que é melhor vai dar por aqui, né? A 718. Melhor aqui, ó, já raio dá é para baixo. Que eu por aqui. Quem vai descer? Meu Deus. O cara Blindado. tem força de porta blindada, velho. Mesa 3 e os baús. Nossa, mano! Nossa, olha que malandro. É bunker isso aqui, né? É bunker, ó. Tem loot aí? Nossa, ele tem um módulo de carro. Ó. É bunker, ó. Malandrinho. Só esse aqui tá caindo. Aqui, ô Zeus, chega aí. Isso aqui se quebrar isso aqui, ele, ele dá pra descer, não dá? Oh. Mas ainda né, não consegue entrar. Se quebrar esse batente aqui, não acho que ainda consegue descer, né? economiza Não, mas não eu... convence eu atacar no batente. Mas não tem o que fazer, Zeus. Só só tacar ali embaixo ah. e dar dano na porta e pegar aqui em cima também. É melhor se tacar na porta ali já então, que porta. Então, é, então. Oh, ok. que... oh, é porta dupla oh, isso oh, aqui, né? Oh, subi. Subi. Barulho você, barulho. Zeus? É teu esse barulho? Não é? um é um grilo aqui, gente. Na tua casa? <risos> ah, tá. Eu vou roquetar. Ué! Pensei que era alguém <risos> <Você quer> meu, <alguém? risos> Não tá mais Quebrou. aí. Quebrou. né? Aham. E qual é a Rocket? Eu, uma. Hum, tá uma uma Rocket. C4, acho tá, que... Amiga. C4 é melhor, Não, é Rocket, porque aqui eu tenho espaço. É melhor eu ir na Rocket. É. Eu quase Quero ver dois mil hoje de noite. Aí tem três C4, é isso? Tem que ser uma em cada porta e o resto na bala. Que eu ainda tenho 60 mais 160. 160. Aí, ó. Tirei, Chapeco. Olha. Na porta, na batente. Batente aí. Qual, batente Esse aqui, ó. Esse aqui, o da, da porta simples. em cima, aqui em cima, Chapeco, da porta simples. Basta aí Ah, aqui? É Aqui? Só. Vai tomar dano aí Cadê o carro, Cara eu tô sem balas É... Brinks, não tô com 160 não Tem escadinha aí, né? meu corpo também. Alguém vai ter que tentar descer lá. Tá quase... Sobre meu teto, né? Vou tentar te derrubar. Fica parado aí. Fica parado sim. Nossa, o foda é que você não vai... Sorte de levantar, né? É. Tá fome? Tô. Não, bota a roupa, bota a roupa, senão você vai, vai morrer de frio, pô. Pega. Bota o casaco. Você não pode tomar... Ei, rasmete não, pode... azul. Tem as roupinhas ali, outras roupinhas? Tinha as rasmete. Já tá abrindo aqui o mapa. Sério que tá você indo? não caiu, velho? Pode oh, tá descendo. Vai rodando, vai rodando. Roda, roda, a gente. É, porque... te... é Brock. Okay. Rodando, vai rodando. E para parece outro bank ali, Alfa. Pelo que eu tô vendo. Então, mas não dá não, pra. Dá Jack esse teto, não vai não? Vai, tem Jack aqui. Vai, vai. Vai, tem uma Jack aqui. Careta ali também. Você aqui? É. Olhando. Né? Foi um aí. Será que vai dar? Não. Tá indo? Foi, foi, foi, foi, foi foi Uh, pega meu loot aí Já faz do raid aí É porta, é porta, é porta Ó, já, já termina isso aí É Acho que você não morre Eu vou morrer Morro Você tá, ele, Eu... a porta tá nesse outro ângulo aqui? Tá Não morre não Morreu Morre não, morre é não Ó não, é não. <risos> oh. não, não é não, é no militar hum. no militar yes. Lá demorou. Assim? Olha, olha pra frente, olha pra frente. Vai lá, vai. Não, chapeca. Não, não, não, não, não, não, chapeca. Não, não, Sai, chapeca. É mais preso. Ah, Zeus. Tô preso. Vai, vai, vai. Mas vai na mãe no final, pra, pra não gastar muita bala. Na ponta, é <risos> Porta? Aberta. Aí, ó. Bala. Três k de metal, acho. Queteira. que 10. E, e duas cideira de sufro. Uh! Aí pagou, fi! Armário... Não, mais cideira de sufro, armário aberto. forte Nossa! Como é que é? Constrói o que pra tirar isso aí? O quê? Cara, eu não sei, ah, velho. Não sei, eu não sei. Acho que é frame. Não, tem rocket. Dois rocket. Não sei, eu não sei o que que constrói, velho. Vou ver aqui. Não sei se é aqui fora. Cara, ah, eu acho que é isso. Peraí, isso aqui? Ah, é frame. Ah, é, é aí, ó. Nossa. Olha os baú e fiquei feliz. Isso e... sei se pagou, Nossa, mas... Nossa, o, o armário, velho. Não, tem três feiras de... Dá bem que o armário tava aberto. Véio. Sim. Será que não é no Moscou? Não dá pra construir frame, então, com build block? Ih, rapaz. Pior que dava. <risos> pior que dava. Meu deus! Não, pera aí, não. Agora eu não vou aguentar. A atualização. Dá, dá, limpei, limpei. Dá, dá. tá ah, é a mesma coisa de teto, né? Vai, constrói aí pra ver. Deus. Não é possível. Deus. Só se for por baixo, deus. só que não dá. Tá. Não deu. Não, pera aí, pera não, aí, pera aí. Não, calma aí, pô. Tá eu louco? Que... Não, daqui de cima. Deixa eu ver daqui de, é de cima. Pro... Calma. <risos> Me dropa a planta aí, me dropa a planta. Morreu esmagado. Foi. Eu dropei, você não me pegou? Dava, na... nossa, nós moscou. Ah, pô, Literalmente, eu. Literalmente. Dava, tenho certeza, eu tenho certeza que dava. Madeira? Ah, vai se fuder, velho. Vai se <risos> fuder. <risos> vai se fuder, que De bunker puma... quebrado. Bunker lixo, velho. Pior que você não lembra na hora tem que não lembra não. hora meu deus cara oh, três patetas. traga aqui chapéu que <risos> o arresto <Valeu. risos> literalmente mas se bem que é pior que nós gastou para quebrar o frame a é, moscou agora é aí ah, no certo tem 800 leva um a mais o sufo lá embaixo On the dog. On the dog. Used to wonder how these niggas got it all. I was getting one play a day now I got a couple thousand on my catalog. Yeah. See through your niggas know oh, oh, ultrasound. the them School of motherfuckers, you a class clown. You, you was talking shit, where, where you at?